1980, MC Danzeó Família Atitude. Comigo. Aí Big Lee, enrolar uma ideia dime com você, você irmão. Fala, Dan. Aí bichão, tô cansado, irmão. Dime essa noite eu tive eu um sonho. Deus de me revelava uma mina. Que seria minha senhora? Uma família que era pra eu dar glória. E dizia: Porque ele ouviu minha oração. Vou deixar a correria, aposentar os ferros, irmão. Me lembro o quanto eu procurei. A minha alma geme até que me cansei. Nada dava certo, só desilusão. As minas me queriam porque eu era patrão. Ha, mas eu estava cansado. Ha, Queria largar o errado e nada de polícia vindo atrás de mim. Virando as madrugadas, noites sem dormir. Eu só queria paz. Eu só queria paz. Eu só queria ter paz. Deus revelou. Deus revelou uma família ladrão. Arrumar uma bela mina pra ser minha senhora. Poder me dar o um filho, bater uma bola. Ha! Eu só queria ter paz. Eu só queria paz. Dime, si me amas. Aposentar as Dime ferramentas. Se você quer Dime, 37 anos na ativa, nada disso já não porque me satisfazia já não mais. mais este dolor que de Eu mim. queria verdadeira paz. Poder dormir se direito. Sem me, Dime, me se preocupar, me o crime não compensa, porque ladrão. Porque o crime não, não compensa. Poder levar meu filho para a sua escola E sem me preocupar com o caminho de volta Passar na padaria e comprar aquele pudim E ao chegar em casa minha dona ri pra mim Ha, ha, eu só queria ter paz Ha, ha, eu só queria essa paz Ha, ha, quantas vidas sem feio eu sei, que errei. eu sei que errei Senhor, eu me arrependo, pai Nada de peça, nada de ferramenta O crime, as drogas, tudo isso não compensa Tudo ilusão Eu me cansei, ladrão Hoje, eu só quero alguém que eu possa cuidar Teram uma família, ter um lá. Pois Deus ouviu minha oração. Oração de um ladrão. Cansei. Cansei, irmão. MC Danzeó família, atitude. Peguei ele. Pega a visão, ladrão.